Hoje nós vamos falar sobre o órgão que Jesus mais nos chamou a usar, o ouvir. O processo de Deus com os humanos sempre foi através do ouvir. Adão e Eva ouviam a Deus e toda virada de dia eles se relacionavam. Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles ouviram a Deus de alguma forma. Sonhos, visões, interpretações, profecias aparições de anjos, enfim, nas infinitas formas que Deus tem para se comunicar com a gente. A partir de Moisés, Deus passou a se revelar através do tabernáculo, de tenda em tenda. Mas foi Davi que desejou construir um templo para Deus, só que Deus nunca pediu um templo. Apesar de conceder o desejo do coração de Davi. Mas não foi ele que construiu o templo, foi seu filho Salomão, porque Davi tinha derramado muito sangue. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é onde eu moro, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me construir? Acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? Vai vale notar que o templo foi construído através de ofertas voluntárias do tesouro pessoal de cada um. Nunca foi através de dízimo. Mas isso é outro assunto. O profeta Joel cita que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E ainda fala sobre sonhos, visões e profecias a diversas idades. E de fato muitas pessoas ouviram, como Simeão e Ana, na época de Jesus já. Mas alguns podem dizer, ah, eles eram profetas. Tá bom, mas Maria, José, os astrólogos, que alguns chamam de magos, também ouviram. Mesmo que a gente possa considerar que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Mas eles ouviram. Jesus, quando virou as mesas do templo por causa do comércio, foi questionado sobre a sua autoridade. E ele declarou, derrubem esse templo e em três dias eu reconstruirei. Só que ele estava falando do templo do seu corpo. Percebam que esse ensino de Jesus, ele traz uma inversão. Tirando a realidade de que aquela era a casa de Deus, aquele era o templo de Deus, passando para ser ele mesmo, o corpo dele. E todos aqueles que são corpo junto com ele, como galhos, ligados na videira, isso é, pessoas ligadas a ele onde o Espírito Santo habita, habitando também nelas, cumprindo assim a profecia de Joel. Então o Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em templos feitos por mãos dele mesmo, ou seja, seres humanos, pessoas que creem nele. Mas muitas pessoas questionam hoje, o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguns dizem que é falar em línguas, outros dizem que é profetizar. Mas será que o próprio Jesus falou sobre esse tema? Numa conversa entre Jesus e um fariseu, Jesus ensina, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. É necessário nascer do alto, nascer da água e do espírito. E o nascido do espírito é como o vento, ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do espírito. Jesus também fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Em outro momento, Jesus também diz que aqueles que ouvirem a sua voz viverão. Então, pelo ensino de Jesus, que é o fundamento e a pedra angular, a gente consegue entender que aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ouve a sua voz. Isso não é mérito de apóstolos, profetas. É derramado sobre toda a carne. Vejam, quem era Cornélio? E Cornélio ouviu a voz de Deus através de um sonho. E Pedro, através de uma visão. E Paulo, ouviu de diversas formas, inclusive mudando a sua rota, deixando seus planos para fazer aquilo que o Espírito estava guiando ele a fazer. Felipe também ouviu e foi arrebatado inclusive para lugares que talvez ele nunca tivesse ido. E essas foram algumas formas que a gente vê Deus falando. E existem formas ilimitadas porque Deus não está preso numa caixinha. E Jesus tendo ressuscitado, permanece vivo e falando com todo aquele que tem ouvidos para ouvir. Muitos ensinam que Deus só fala através de um livro, só através da Bíblia. Outros ainda falam que Ele ensina através de conselhos humanos tal. Não é raro uma pessoa levantar uma Bíblia e dizer... Esse é o meu guia, a minha regra de fé e prática, quando Jesus mesmo diz que ele é o guia, e que ele deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo guia a toda verdade. Alguns ainda dizem que quem ouve a Deus é louco, que história é essa de ouvir vozes? Mas cada um escolhe quem vai ouvir, né? Percebam que desde a época de Jesus isso já acontecia, e Jesus fala para alguns que tinham a sua esperança nos escritos. Vocês leem as escrituras pensando ter nelas a vida eterna, mas não querem vir a mim para ter vida. Percebam que a vida não está no livro? Mas está numa pessoa? Isso porque Jesus é a vida, e não um livro que é morto. Então vemos que a fé vem de ouvir a palavra. Palavra essa que vem sendo dita desde antes dos patriarcas. E que permanece sendo dita através de diversas formas, não só dos escritos. Isso porque o próprio Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que o fato de ouvir a Deus não significa nada se não vier seguido de obediência e prática. Porque muitos ouviram a Deus e decidiram não obedecer. O próprio Jonas foi um testemunho disso. Bom que ele terminou mudando de ideia, mas Balaão nem tanto. Só que Jesus diz que quem o ama obedece sua palavra. Quem o ama guarda os seus mandamentos. E quem ama e obedece é prudente e constrói a sua casa sobre a rocha. E o chamado de Jesus é para sermos discípulos dele. E o discípulo ouve a sua voz e obedece. Veja como Jesus falou. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E essa palavra traduzida como libertará, é uma palavra grega que significa dar liberdade. Percebam que ter liberdade é muito maior do que ser liberto. Vejam que os israelitas foram libertos do Egito mas não tiveram liberdade na sua mente, voltando constantemente para o Egito, nos desejos de comer o pão e a carne daquele lugar de escravidão. E o Espírito nos conduz a essa liberdade? E Jesus falou várias coisas sobre o Espírito Santo. E vamos aprender sobre isso na próxima conversa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e até mais.